O cara tá puxando mid, hein, mano. Tá aqui, hein, mano. Ai, Lecinho. E aqui, aqui, ó. Se liga. Peguei aqui, ó. Peguei aqui. Você mata aí? Matei, velho, já. Nice, velho. Que perfeitinho, velho, essa fight, mano. Ah, mano, poucas Pô, Veio o um mídia top aqui para o pai, mas não deu. Foi bom, foi bom agora, mano. A cara tá muito forte, velho. Que porra é essa? Quente, velho. Não, a cara tá roubada. Não faz sentido esse Você boneco, na, mano. Na mão de quem é, né? Não, não, que... não. não a...